Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje um vídeo rápido, player, para falar sobre os jogos da PS Plus de dezembro. A Sony já divulgou quais são os jogos, então o trailer está rodando aí de fundo, tá? Os jogos estarão disponíveis a partir do dia 1 de dezembro a 4 de janeiro de 2020. A 4 de janeiro de 2020. Então vamos lá. Para os jogos PlayStation 5 e PlayStation 4, nós teremos o Worms Rumble. Para quem não se lembra, que é um pouco mais velho como eu, vai se lembrar daquele jogo das minhoquinhas, né? Que tinha montanhas, minhoquinhas com, com, uma, com bazuca, com metralhadora. Aquele jogo, na, naquela época, era quase um Battle Royale, né? Que faz sucesso hoje. Esse jogo, ele vem, esse jogo, ele vem com vários modos de jogo, inclusive o novo Battle Royale e com uma ampla possibilidade de customizações, player. Então, é para matar saudade. Tá? A gente tem um jogo da EA, da EA o Rocket Arena, que é um 3x3, totalmente frenético. Tá? Então, um jogo bem bacana aí pelos trailers que eu acompanhei. E também o Just Cause 4. O Just Cause é o famoso quero ser um GTA, mas é um GTA que já vem praticamente com todos os mods ligados. Né? Esse jogo aí é um jogo bem bacana. É um jogo para se divertir, player é um jogo que eu tenho, acho que no Xbox One. E eu jogo para me divertir, para fazer loucura, porque é paraquedas, é, é roubo de moto, é pendurar em cima do carro, pendurar no helicóptero, é loucura total. Então, são jogos, na minha opinião, divertidos, não é nem um jogo nosso, né? Esse não é, é mais ou menos, mediano. Beleza? Então, novamente, os jogos estarão disponíveis a partir do dia 1 de dezembro de 2020 até 4 de dezembro de 2020, até 4 de janeiro de 2020. E 21, tá? Tá anunciado aqui 2020, mas é 2021, eles erraram na publicidade aqui da, do anúncio. E outro ponto, player, é, houve uma atualização hoje no PlayStation 5, tá? Muita gente reclamando aí, é, principalmente é, com problemas no disco, né? Que o PlayStation 5, ele tá desinstalando os jogos que são em disco, ele está desinstalando sozinho, tipo, coisa meio bizarra. Uh, mas a Sony lançou uma versão hoje a 20.02-02.26.00, tá? segundo o site Comic Book Gaming. Uh, e essa atualização ela, ela tem várias melhorias do sistema. Foi resolvido uh, em que versões dos jogos em discos instaladas, às vezes, eram excluídas. E foi resolvido um problema do DualSense, que é o controle do Playstation 5, que não era recarregado. Na, na porta USB frontal, que era uma coisa bizarra. Você colocar o, enfim, o, o, o cabo USB atrás do console e acontece algum algum tropeço nesse fio, né, escancarado na sala ali, era um PS, era uma vez PS5. Então, é, praticamente esses problemas foram resolvidos. Outras melhorias também foram colocadas, não foram informadas, mas a gente aguarda aí que é, funcione, né, que essa, essas, essa, estas atualizações funcionem. Lembrando que é comum, né, pra quem tá adquirindo um console pela primeira vez, é comum ter muitas atualizações, né, desde o Playstation 3 e do Xbox 360, isso acontece com mais frequência, porque é, agora o console realmente tá, né, pra todo mundo, são mais, são milhares de, de unidades vendidas aí, os problemas vão aparecendo, porque agora tem uma amostra maior de consoles aí na praça, tá? Beleza? Então, Player, vou ficando por aqui, se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, dê o like, ative o sininho para receber sempre uma notificação de um vídeo novo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui.